Bom dia. Começo uh, hoje o segundo o segundo episódio do Conversa no Carro com outro tema que, um, que me falam frequentemente que é uh, no atual mercado uh, no atual mercado imobiliário se um, faz sentido uh, quando se está a trocar de casa procurar a casa que queremos comprar primeiro, ou se devemos vender a casa primeiro. Um, ora, isto é, é uma, esta resposta que eu vou dar não vai agradar a, a, aos, a muitos colegas meus mediadores imobiliários, mas é o que é, eu respondo aquilo que acredito e aquilo que acho que é melhor para os clientes, Uh, e não aquilo que uh, os, uh, muitos mediadores gostariam de, de ouvir, uh, e aquilo que eu acredito é que nesta fase, neste mercado, uh, faz sentido procurar casa antes de vender, ou de colocar a sua casa em venda, e explico porquê. Nós estamos num mercado com, com um escassez de, de oferta, o que significa que há mais pessoas a procurar do que, um, do que casas em venda para satisfazer essa procura. É por isso que o preço das casas tem vindo a aumentar uh, e muitos clientes que estão a, a querer trocar de casa, seja por que razão for, uh, precisam de vender a sua casa para comprar uma nova. Uh, e, e, portanto, tradicionalmente o que, o que se ensina e o que se explica aos clientes é se tem que vender a sua casa um, antes de comprar, então obviamente tem que começar pelo processo de venda e depois de ter um comprador, uh, um, logo vai à procura da sua casa. Ora, eu tenho... Uh, isto pode funcionar, obviamente, com algumas condicionantes pode funcionar, mas eu acho que é um pouco arriscado e neste mercado atual, o que eu diria, o que eu recomendaria aos clientes, aquilo que eu recomendo aos meus clientes é que façam a inversão e que comecem a procurar primeiro uh, e uh, quando tiverem uma casa que gostem avancem obviamente parte do princípio que as pessoas têm capacidade para avançar com, com, a, com a sinalização através do contrato de promessa do, da casa que vão comprar que, que sinalizem com, com, com os, os tradicionais 10% ou, ou um valor que possam, possam dispor que seja confortável para eles e que estiquem o prazo de, de escritura para um prazo que lhes seja confortável, 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque aí sim vão poder colocar a sua casa em venda. E mais uma vez, porque é que eu acho que isto funciona e não é arriscado? Estamos num mercado de, de vendedores, estamos num mercado em que quem está a vender o imóvel é que determina as regras do, do, do mercado. E portanto, se eu tenho um produto para vender, se eu vou definir qual é que é o preço desse produto, Uh, uh, se o cliente, uh, vai, se vai ser mais difícil de encontrar a casa que está à procura do que, na realidade, vender a sua casa, então faz sentido eu encontrar primeiro e colocar à venda depois. E porquê? Porque uh, colocando, obviamente, a um preço de mercado, acompanhado com um profissional que saiba aquilo que está a fazer, que saiba promover, que saiba divulgar, que faça partilhas uh, com todas as agências imobiliárias, Uh, e que possa estimular os seus parceiros a trazerem clientes e a vender o imóvel, então uma casa que esteja bem divulgada, que esteja a preço de mercado, que esteja uh, a ser trabalhada por um profissional, uh, no mercado atual uh, vende-se em, em, uh, em, em, em 60, no máximo em 90 dias. Se cumprir com estas características, tem que estar a preço de mercado, uh, tem que estar apresentável, obviamente, Uh, isto tem que estar a ser promovido por um, por um profissional que sabe aquilo que está a fazer. Portanto, não é arriscado. Obviamente se eu tiver um contrato de compra que me dê 6 meses e uh, uh, eventualmente mais algum, algum prazo de segurança adicional uh, um, eu estou salvaguardado porque estou, estou, um, estou dentro daquilo que, que são os prazos para, para cumprir. Não perco a casa que desejo. Tenho uh, tempo para procurar e, e encontrar aquilo que é, que é o, uma, uma casa ideal para mim, para a minha família uh, e, ao mesmo tempo, consigo fazer, consigo fazer um, um negócio que seja, que seja uh, execuível. Uh, ao contrário, é possível também, uh, sim, fazer o, o mecanismo tradicional, quer pôr a casa à venda e depois comprar a seguir. Uh, o que é que acontece? Há um risco, há mesmo um risco de eu vender a minha casa e depois não ter uma casa que corresponda àquilo que eu pretendo e sinceramente eu acho que essa é uma posição muito, muito desconfortável que a maior parte das pessoas não quer, onde, não quer estar nessa posição uh, e, e, e que eu não colocaria a minha família nessa posição. Portanto, não, não, vou, não vou sugerir aos meus clientes que coloquem a sua, a sua família nessa posição, está bem? É, é, é, é, o, é o tema de hoje, é se, se faz sentido uh, se devo comprar ou vender primeiro e, e esta é uma opinião, pode haver muitas mais, fica aqui este... Este, esta explicação porque é que eu acho que no mercado atual, eu volto a repetir, isto é mesmo, mesmo, mesmo importante, estamos num mercado de vendedores, é um mercado onde há mais procura do que oferta e só nestas circunstâncias, só nestas circunstâncias é que, faz, é que pode fazer sentido e eu tenho que ter o capital para sinalizar a casa que, vou, que gosto e portanto tenho que ter essa, essa, essa vontade, um, uh, só nessas situações é que faz sentido. Uh, comprar primeiro antes de vender, tá bem? Fica o segundo, o segundo episódio da Conversas do Carro, espero que gostem, até breve!